É que é sua. Fala crê ele mata ele, hein? Aí, Geraldo. Aí. Uou! Uou! Uou! Uou! Uou! uou, uou. Aí, aí, aí, aí! Ó, pra você ver que o bagulho na sua é na improvisada. Você vem brincar, mas o rap é aqui não é palhaçada. Que o bagulho é um obstáculo Você falha de palhaçada, é ciclo Mas quando o caldo é rima essa porra é espetáculo Você não vai pegar o Bagulho é muito doido e é difícil de aturar Pô, moleque, aqui você tá sem sorte Já que o papo é ciclo, hoje você tá no globo da morte oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Cala a boca, vacilão, agora voa pelos ares. Cê quer o circo o lago o marque, faz agora as malabares. Então cê tá ligado, moleque, esse é rima, é pouco. Eu vou te fazer malabares com cada parte do seu corpo. Então cê tá ligado, essa é tá ideia. Depois dos malabares, até jogo pra plateia e vai tomar. Sangue espera, sua vez não é ainda. Sou vacilão, tiro o bate não amiga sua amigas de Afinda. Legal esse papo que você diz. Mas um papo ainda no rap, você é aprendiz. Você é quer é paga de raiz, mas no bagulho é trela. Sei é que é paga de raiz, mas geral sabe que é Nutella. Fez oh! o tempo dessa rinha. Essa rima foi muito boa. a única pena é que ela é minha oh! Não tá ligado, meu nome, é minha força Tá registrado, eu já mandei na batalha da praça oh, Moleque, esse aqui é o proceder, você já mandou, foda-se, cuzão, não sou obrigado a saber oh! Oh, Moleque, aqui a ideia é lerda, quando rima eles se inspira em sãs de cueta nos tocos, Agora eu preciso agora falar umas merda oh! Tá ligado, né, mano? Essa é a rinha que você só consegue ganhar se mandar uma rima minha. Você tá ligado, você não vai ganhar, meu rei. precisa falar umas merda. Caldas, pronto, falei. Ai, oh, é, é ai, Deixa eu te falar, você tá reclamando, um cuzão. Peraí, reclama com o um BK. Aqui você não vai aguentar. O bagulho é doido, vagabundo. No free você não dá. Caralho, garoto. Barulho, Cê tá ligado, né mano, que aqui cê tá pombando Fala feio, mora longe, não me chama de mano então, tá ligado, né mano, que cê cai não é desse jeito, moleque esse não é pai, não é pai. Ah, é, é. Já falei no é Mr. Capra, a pupila dilata Então cê tá ligado que o Mica contra o então, Eu chego nesse flow Moleque, cê tá ligado, cê não acompanha esse repente Eu quero ver o papo de arrancar os dentes oh. Mas o bagulho é muito doido, cê pega a ideia e é Porque se hoje tudo dá é certo, cruzão hoje se dá merda você, você não vai entender que é sem caô Porque se é Mr. Cata, desculpa, o papai chegou oh. É log, porque cê tá ligado, é só pro cê entender você acha que tá cheio de filhos, mas tá cheio de DST Eu mulher, mano, Deus tu é no ex, mas como o povo me ganha nessa porra é note Porra, moleque, aqui você não tem truque. é nessa porra pra me ganhar pesquisa no notebook Pesquisa tá ligado, cê não é o like. até entro na internet na sua rima do dislike porque cê... Moleque não é capaz, rima pouco pra caralho, cada esperava mais oh! Oh! Deixa eu te dizer, você espera mais, eu também esperava isso de você oh! isso de você, que você não sabe fazer, eu gostaria tá lá comigo, que é que eu faço acontecer? Oh! Oh! Vamos fazer o terceiro direto, concordar com o público? Uh, demorou então! Demorou então! Vocês querem terceiro? Quero ouvir barulho então! Terceiro! Terceiro! Deixa eu só, só pedir. Calma aí! É deixa eu só pedir licença aqui rapidão pra toda a organização e o pessoal daqui, mano. Queria apresentar um parceiro, amigo meu, mano, pra ele explicar o um projeto aí que ele tem, mano. Ô, mano, essa música. Eu precisava, tá? Olha aí! Mata, mata! Quero um pouquinho de oh, nessa oh. porra em geral. geral Uou Uou É nóis, então hoje eu não posso. Só não te nada por cima do meu braço, foda Não deu pra ele braço dele, ele me amassou no terceira que você perdeu Ah Eu ia arrancar seu braço Eu não Uou brincando foi um um uma Bagulho é muito sério aqui, sem dar mancada. Seu boné é verde, mas batalha contra a calda. Sua esperança que acaba, só pra se pegar. Bagulho é sério, mano. Eu chego na batalha e falo que pra tu não dá, porque você ainda é moleque. Eu chego rando nessa porra aqui, mandando salve pra BDZR, que é os moleque que incentiva. Porque eu falo, mano, que você ainda não apresentou fazer rima. Eu falei nessa sessão, cê esperava mais de mim, mas na verdade de você eu não esperava nada não. Porque cê tá ligado, cê fala da cor do boneco. Cê, pelo amor, então para de me quer porque eu vim te vira mano, agora cê vê o que é rima. Cê tá ligado, mano, aumenta o clima, porque cê quer mandar a salve, mano, eu tô falando. Cê falou que eu sou moleque, o moleque tá ensinando. Oh. Olha, pelo amor, você não vai ensinar nessa porra porque tá é professor. Porque você sabe que aqui a ideia é alta, ele quer ensinar. A educação hoje em dia tá precária. Oh! Ah, é amigo, só que na verdade é seu diretor, sai daqui, tá de castigo. Então, cê tá ligado, não é avulso. Você já tomou suspensão, daqui a pouco vai expulso. Você ah, é diretor, mas o bagulho até tem é moleque. Você é diretor, mas você não tem direção do rap. Oh! Que não cê tá ligado, maluco, arranjou o estresse, cê não arranja a direção, nem se tem um GPS. Oh! Não, cê tá ligado, é meu amigo. Só tô ensinando faltas a tempo, já tá perdido. Oh! Meu Deus oh! do céu! Caralho, oh, cara! mano, eu tô de jeito que eu vi isso que tá acabou na vida. Que foi isso? Você foi é você Perdeu o cara. Meu Deus do céu. Terceiro de novo. Quarta não, terceiro de novo. Não tem, infelizmente não tem, mano. Aí, Depois vai ter tocar em Mike, os caras podem se matar aqui até amanhã. Oxi. Mentira, até amanhã eu vai eu ter que ir embora, né, eu posso mano? Os caras não passam a cara de C não. Né, Mas enfim, vamos aí pra votação. Terceiro round da final. Aí, sem enrolação, barulho pro Mika. Oh.